meus parabéns, a Plataforma Brasil aceitou seu trabalho, está é, autorizado agora agora você pode sim fazer coleta de dados e depois tem que tabular essas informações não, sim, tem o Google Forms ele pode até ajudar, mas tem que aprender a tabular fazer referência, cruzada dos dados, tá ok? Vamos lá Olá pessoal, bem-vindos à unidade 6, utilizando informações, esse é o tema 33 tabulação de dados 1 olha só, ele desenvolveu a pesquisa e a pesquisa está aí no material de vocês, olha, a pesquisa, ele, ele entrevistou 10 pessoas, já teve autorização e coletou as informações. Você podia auxiliar, né? Auxiliá-la a desenvolver essa tabulação? Olha só, nós temos questionário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 questionários onde nós temos o sexo, se é masculino ou feminino, a idade e se a pessoa é profissional, se trabalha, se é servidor público, enfim. E aí tem algumas perguntinhas na atividade, na única atividade desse capítulo, nós temos umas perguntinhas para você fazer. Qual é a dica, chave, mestre que eu vou dar para vocês? Se vocês não sabem mexer em planilhas de Excel, né, que seria interessante fazer no Excel, e eu vou explicar uma forma rápida de fazer, você pode fazer nessa tabela de forma manual, tá certo? Vamos ver agora um vídeo rapidinho, fazendo no Excel, alguns gráficos, algumas planilhas bem básicas, e depois a gente volta para conversar. A gente pode utilizar outros softwares online, como eu já mostrei, né? Utilizando-se o Google. Lembrando que para você ter o Excel, você tem que ter o software original, tá? Como eu tenho aqui. Vou abrir uma planilha. Vamos supor que a gente fez uma coleta de dados onde a gente ah, vai elencar alguns pontos. Vamos supor, vamos botar aqui na primeira linha: questionário. Vou dar um clique duplo para ele ajustar. Aqui eu vou botar questionário 1, 2, 3. Eu posso selecionar todos. Se for até o 10, eu boto até o 10. Eu vou botar sexo. Vou botar idade. Vou botar é, profissão. E vou colocar... Status de emprego. Vou fazer uma planilha básica, não vou nada com muita fórmula para não ficar perdido. Então, o sexo, o primeiro foi masculino, o segundo feminino, o terceiro masculino, o quarto feminino, o quinto feminino... O sexto masculino, o sétimo feminino, o sétimo feminino, o oitavo masculino e o nono feminino. É um décimo no caso. A idade, 21, 32, 25, 40, 18, 20, 33, 37, 42 e 19. A profissão estudante. Vou dar um exemplo. Um profissional. Vou botar nível de estudo. O mais interessante. Ensino médio. Ensino fundamental. Ensino superior. Pós. Graduado. Independente se for mestre ou não for. Pós-graduado. Vou botar um G maiúsculo aqui. Não? Aqui eu vou copiar aleatoriamente. Né? Ensino. Ensino médio. Existem fórmulas, formas de fazer isso mais fácil, tá? Mas vai fazer uma forma bem rápida, só para constar. Não copiou. Só para constar. Vamos lá, então. estado de emprego... CLT, Carteira de Trabalho, Servidor Público, Autônomo, Desempregado. Vamos botar aleatório assim, tá? Então eu vou clicar em uma forma aleatória. A vida não está fácil para ninguém. Estou tá, jogando aqui aleatório, tá, não estou nem vendo quem é quem, quem é quem. Estou jogando aqui de forma bem aleatória. Pronto. Nós temos é, essa parte aqui. Agora eu quero contar quantos homens e quantas mulheres tem. Né? Então vamos fazer as contas. Né? Tabulação. Vamos começar com sexo. Homens, mulheres. Eu posso contar aqui automaticamente, né? Eu posso usar uma fórmulazinha. Conte se condicional. Então, ó, pronto. Agora vai. O intervalo qual o critério? Esse é homem. Também não foi. Esse é o critério tem que botar entre aspas. Bota aqui homem não. Homem. Vou botar H aqui. Eu botei masculino e feminino. Eu vou botar homem. Bota aqui o m de masculino, desculpa pessoal, agora sim, te contou. Não? A mesma coisa eu faço aqui, só que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o um intervalo, primeiro intervalo, e o critério é feminino. 6, 7, 8, 9, 10, dá o total de 10. Tá? Vamos ver a idade. Né? A idade do, dos participantes. Então, eu vou botar a idade. Vou querer saber a média da idade dos participantes. Igual a média. Seleciono e fecho. Né? Vamos arredondar aqui em casas decimais. Era 29. Vamos ver. Escolaridade. A escolaridade eu vou desenhar através desses, desses dados aqui. Eu copio os dados. E aí a mesma coisa eu faço aqui, ó. É igual a CONT SE si, o intervalo aí eu apago aqui, abre aspas ensino médio faltou fechar aspas pronto aqui eu copio só que aqui ele vai mudar, né? Porque ele muda a célula. Então se eu quiser fixar essa célula, eu posso fazer isso. eu quero fixar, eu vou botar o cifrão antes da, da coluna, que a coluna geralmente são as letras, e antes da linha, para quando eu puxar, ele não desconfigurar a minha fórmula, como a gente vê aqui embaixo. A fórmula está desconfigurada, ele está contando embaixo. Eu vou apagar isso aqui. E vou puxar, vai dar 2 em todo mundo só que aqui eu vou mudar os parâmetros fundamental ensino superior vou pegar esse parâmetro aqui né ensino superita superior e pós-graduado Tá certo? Pronto. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. A mesma coisa eu faço com o status do emprego. Vamos ver aqui como é que fica. Botar uns dois pontos pra ficar bonitinho, né? Entro igual. Dá um clique duplo aqui para ele ficar na mesma linha, aí eu copio né, serviço autônomo desempregado. A ideia aqui é a mesma né, então eu vou copiar essa célula aqui né, só que eu vou mudar primeiro a coluna. Vem aqui no quadradinho e arrasto para o canto, e aqui eu vou mudar o parâmetro né, olha como fica fácil, já tem pronto, ele já vai contar, aqui eu boto os mesmos parâmetros. Então, eu vou copiar aqui, ó. O texto, servidor público. Você já entenderam como é a ideia, né? Servidor público. Autônomo. Autônomo. E desempregado. Desempregado. Aqui eu tenho a tabulação simples. Mateus, e como é que eu construo esse gráfico aqui? Agora vamos lá construir o gráfico. Não é? Tem que salvar, é bom salvar sempre, né? Vou clicar aqui na pastinha salvar. Vou colocar esse documentário de trabalho para achar mais fácil. Tabulação de dados. Vamos lá em tabulação de dados, eu vou é, inserir, no caso do gráfico, eu vou inserir um gráfico de pizza 2D. Pronto. Ele já selecionou alguns aqui, né, o status do emprego, e já me deu uns parâmetros aqui. Mas eu posso é, editar esses dados, selecionar os dados, né? Então, eu vou querer trabalhar primeiro com o sexo, homens e mulheres. Opa, seleciona, dou um Enter. E aqui eu vou alterar o gráfico. Né? O nome do gráfico, sexo. Pronto, vou botar aqui no cantinho, homens e mulheres. Aqui eu posso começar a formatar esse gráfico, né? o estilo de gráfico, a cor, os esquemas, os padrões... Se bem que eu também, dentro do gráfico, eu posso clicar aqui em formatar, né? ou design gráfico, né? alterar cores, estilos, parâmetros do gráfico, e os layouts rápidos, né? porcentagem, homens e mulheres, né? com quadradinho, com tabela, com porcentagem, né? ou eu posso inserir os elementos gráficos, tipo rótulo, né? se de canto, se de centro, se de extremidade, eu posso botar a legenda... Superior, inferior, né, com tabela, enfim, eu tenho um, uma, uma gama de perspectivas aqui. Eu quero fazer outro. quero fazer isso com esses dados daqui. Vou botar as barras, deixa eu ver. Comparativa. É, são muitos gráficos para a gente, para a gente decidir, né? Vou colorido aqui. Opa, volta, Ctrl Z. Escolaridade. Vamos selecionar os dados. Prontinho. Vamos layout rápido aqui dele. Se eu quiser colocar um gráfico explicando vamos ver melhor aqui esse aqui fica mais interessante né que dá para a gente visualizar sem precisar dos dados é apenas um exemplo existem várias possibilidades minha gente várias possibilidades vou deixar assim mais bonitinho né com layout isso tudo a gente vai trabalhar de acordo com o que a gente desejar não tem muito segredo não é tudo uma questão de gosto e também uma questão de necessidade esse aqui eu vou querer uh, inserir o tipo de gráfico. Eu mesmo não achei interessante trabalhar esse tipo de dado, de dado não. Vou trabalhar com as colunas. Não tem nenhum de coluna, né? Vamos trabalhar com coluna. Pronto. Emprego. Vou botar ele assim. Agora, se ele tem um layout rápido para a gente poder ver as comparações das séries. Se tem algum um percentual, não tem não. Aqui ele mostra a quantidade de pessoas, só, só apagou o título. A série é que ele está querendo inverter o eixo, né? você pode inverter o eixo também. Então eu vou apagar essa série aqui. Adicionar elementos gráficos, resultado. Título do eixo. Status. Então principal. O eixo vertical. Né? Vou botar aqui número. Só para acusar mesmo. Essa série aqui vou retirar. Direto. Pronto. E aqui status de emprego. Olha só, é, Matheus, dá um trabalho? Dá. Tá, no, Google, no Google Forms isso é muito mais simples, já vem tudo prontinho, vou mostrar para vocês. Tá vendo como foi rápido? Tá vendo como foi rápido fazer? No Excel ou qualquer software que trabalhe com planilha de dados é bem simples, mas você tem que aprender a fazer à mão. Então, para isso, é necessário você revisar conteúdo de matemática, calcular porcentagem, percentuais, tudo isso... Junto ao professor de matemática Que ele vai ter uma noção Claro que bem maior do que você Para poder lhe orientar tá? Mas se o professor de matemática não estiver disponível Não estiver na escola tem um professor de física, de química, de biologia, que geralmente eles trabalham com estatísticas, com números também, que pode ajudar você, tá certo? Eu vou continuar com ele, né, fazendo algumas planilhas, já analisando os dados tabulados, e você vai tabular esses aí. Eu só fiz uma tabulação de um elemento só para você ter uma ideia de como é, um exemplo. Mas esse aí que vai desenvolver são vocês, juntamente com o seu orientador, o professor educador, tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau! Vamos desenvolver agora o trabalho?